Gostaria da sua ajuda Minha cunhada ah, Que não consegue nem comer Por causa das do Dos tremores Pode me ajudar? Sim Maria Lúcia É Aquilo que eu comento com vocês Faça nela eh, Sua eh, cunhada eh, bom, Sua cunhada Então faça nela o protocolo geral Sabe? Massageia geral o pezinho dela Vai devagar, vai aos pouquinhos ela tem uma complicação, tem Parkinson, tem algo na cabeça, tal. então vai devagar, vai de levinho, vai fazendo e vai observando, faz um pouquinho, aí quem é o cuidador, quem é a cuidadora, como que tá? Melhorou? Ah, parece que ela melhorou um pouquinho, parece que animou um pouco mais, parece, parece que a mão está firmando um pouquinho, parece que o sono melhorou, olha, é, é assim, ó, eu quero que vocês observem nos detalhes, nos detalhes, muitas das vezes, a melhora, ela é assim, ó, melhora, puf, nossa, melhorou, fantástico, nossa, melhorou muito. Algumas vezes, por algumas questões, algumas dores, algumas doenças, as melhoras são de pouquinho. Então você precisa também aprender a lidar com o pouquinho, porque o pouquinho para quem sofre muito já é muito benefício. Então você vai de pouquinho em pouquinho, vai subindo, vai até chegar onde é possível, tá bem? até chegar onde é possível. Bom, sempre respeitando os limites do corpo do seu cliente.